Ele falou o seguinte, você já falou um pouco sobre isso, mas mesmo assim eu vou ler. Monark, o que você achou do Bolsonaro no Flow? Achou que ele sabonetou muito? Faltou você lá como co-host. Ah, cara, eu achei que ele... <coughs> ele deu, umas, umas uh, não respondeu... Eu achei, você achou que ele sabonetou muito? Cara, é que assim, eu vi alguns vídeos, por exemplo, eu vi o Mamãe Falei, e parece que o Nando Moura também, eles ficaram bem satisfeitos com a participação, porque hum, dizem que... É, porque falaram que... O Bolsonaro tava mentindo, tava mentindo na caruda, assim, tipo, o Igor fazia perguntas e... Quando ele não desviava um pouco do assunto, por exemplo, quando o Igor tava falando sobre tributação, ele começou a falar que ele abaixou o imposto das lanchas. Mano, meio que se foda o imposto das lanchas. Meio que se foda, né? O, o, o, o, eu acho eu que o acho Igor que queria saber aqui. do imposto no consumo, ele não queria saber do imposto de uma lancha é de verdade. um milionário. E o Bolsonaro meio que não falou, aparentemente não tem intenções de retirar o imposto do consumo, o que pra mim é um pouco triste. Mas eu não, não que é que só pode. isso. Ele tem que depender do Congresso para isso, né? É, não, não, com certeza. Mas você ter o presidente dando entender que ele quer isso já é alguma coisa, né? Mas é... aparentemente não é a pauta dele também, não. É verdade, né? Seria um bom momento para ele falar é, não, realmente tem que descer todos os impostos. O Bolsonaro desceu o imposto de alguns segmentos, né? Uhum. Não foram de todos Dos os Dos games, segmentos. inclusive, que eu sou fã e sou grato por isso. Mas o melhor mesmo seria do, do consumo no geral, né? É, para mim tinha que ser todos os impostos. O, porra, o dos games é só a Playboyzada, né? Que vai. Vai sentir, vai. Que a maioria das pessoas, pobres mesmo no Brasil, não compra jogos de 300 reais, tá ligado? Ou compra. Ah, não, acho que não. Bom, eu me considero um cara que não sou rico, mas também mas não você sou não é pobre. pobre. É, é com certeza não sou pobre e eu compro, mas acho que a maioria das pessoas que eu conheço nem videogame tem. É, então, sei lá, mas mesmo assim, é bom que ele... Alguma coisa de imposto ele baixou, do, do ICMS da gasolina e tal. É, do, do ICMS parece que de 34% caiu para 17%, foi metade, né? Sim, sim, isso aí foi, foi positivo. Ele fez por motivos uh, de ganhar popularidade? Deve ter feito, mas eu acho que todo presidente faz uma coisa que ele considera boa para a população para ganhar popularidade, né? É, tipo, não é só... Mas ele também não tem, não tem tido aumentado pelo menos eu não vi, impostos são aumentados, tá ligado? Dentro do governo Bolsonaro, no período que ele tá como presidente. Eu não vi, eu não vi, assim, muitos impostos sendo aumentados, assim. Posso não ter as informações aqui, por isso pesquisem tudo aí. Mas eu não fiquei sabendo, putz, você viu o imposto disso aqui? Subiu pra caralho por causa do, de uma canetada do Bolsonaro. Isso eu não fiquei sabendo, não. Uhum. É... Mas é claro que a gente sempre fica nessa expectativa, né? Que o Brasil, ele tem muita coisa errada, né? Da e a gente fica preocupado feito. também porque ele abaixou o imposto da gasolina bem na época da eleição. Aí, tipo, a gente fica assim, pô, é uma estratégia ali pra ganhar votos, sabe? Sim, mas... Mas é, não deixa de ser uma vantagem pra gente, né? Sim, é, tipo se o presidente fizesse tudo certo, tá ligado? E fizesse todas as que todo mundo gosta, ele ia ganhar votos também, né? É. Tipo, <risos> a verdade é que não tem como você fazer algo que é certo e não ganhar votos. É... Então, ok, ele poderia ter feito antes isso, obrigado por isso antes, e aí só quando chegou perto da eleição que ele percebeu, é, cara, isso aí tá afetando as minhas chances de me reeleger. Melhor mexer nessa parada, então vai, vamos, vamos diminuir aqui um o, o pouco os impostos. Pode, pode ter sido também, mas também não é errado, né? Tipo, é, fala assim, é errado ele ter diminuído o imposto? Não, não é errado. Que bom que ele diminuiu a porra do imposto, tá ligado? <risos> mas, mas sim, era política, você, você acredita que os políticos são Buda, pô? que são a, a, a, padre, a Madre Tereza de Calcutá, todo mundo ali pensando no, só no bem da nação e sem pensar em campanha, sem pensar em vencer em eleição, sem pensar em política interna. O jogo da política é muito complicado, muito complexo, né? Não tem, não tem, a, não tem pessoas é, que só querem o bem e é só isso que ela, eles querem. Tem seres humanos que querem ganhar bens pessoais também, né?